Olá, futuras advogadas e futuros advogados. Quem não me conhece ainda, meu nome é Renato Borelli. Com enorme prazer, eu venho trazer mais uma dica em direito empresarial. E minha dica agora é relacionada ao direito falimentar e recuperacional. Pessoal, o que, que a FGV adora cobrar na nossa Lei 11.101? onde é que se processa e se julga a demanda de falência. Artigo 3º da Lei 11.101, que trata de falência e recuperação, traz a seguinte redação. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor, ou da filial de empresa que tem a sede fora do Brasil. Mas a FGV passa um pouquinho e vem no aspecto da interpretação. O que, que é o local do principal estabelecimento? Anota aí, principal estabelecimento nos termos da jurisprudência do STJ, não é onde está localizada a sede, não é a inscrição do primeiro CNPJ, na verdade, principal estabelecimento para a jurisprudência do STG, STJ é onde há uma maior, um maior volume de comercialização, um maior volume de empreendimento daquela determinada sociedade empresarial. Beleza? Jurisprudência em teses para fim do artigo 3º da Lei 11.101, Principal estabelecimento é o local do centro das atividades da empresa, não se confundindo com o endereço da sede constante do Estatuto Social. É onde há, mais uma vez, anotem aí, um maior volume de negócios realizados, praticados por aquela sociedade empresarial. Beleza? Artigo 3º, portanto, deve ser combinado com a jurisprudência do STJ. Já caiu em prova. Fica ligado. Até a próxima.